Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho só para você já saber o que, que os nossos alunos estão experimentando, estão vivenciando aí na plataforma do curso da Benchmarking. Tá? Então aqui é vendo por dentro, vendo por dentro. Só para contextualizar aí, o que, que acontece? Eu não sei quem conhece a plataforma que nós escolhemos para ser, para ir hospedar os nossos cursos, para provocar toda essa experiência para o nosso aluno é a Samba Play, da Samba Tech, do Gustavo Caetano, quem conhece sabe que empreendedor que o cara é, e a plataforma dele é sensacional, tá? A Samba Tech é quem gerencia os conteúdos digitais da Globo, da própria Globo Play, que é como se fosse a Netflix da Globo, né? Então, os caras são muito experientes, são muito bons no que eles fazem, e tá aí para você ver o que, que nosso aluno já está vivenciando. Então aqui estão os vídeos, estão os conteúdos, né? A, a pessoa pode perguntar, ah, mas o conteúdo é um vídeo de 4 minutos, entrega conteúdo? Os nossos vídeos, eles são muito objetivos e os assuntos são muito bem organizados e divididos para te entregar o máximo possível de transformação de conteúdo mesmo ali condensado para você já ir para a prática. Nosso foco aqui é prática, tá? É você já pegar aquilo ali e poder aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, você já exercitar, já treinar. Por quê? Porque a gente quer te preparar rápido para a indústria farmacêutica também. Então, isso acontecer de você ter, for convidado aí para um processo seletivo na semana que vem. Então, se você quiser, você pode acelerar o consumo de conteúdos e por etapa, tá? A cada etapa aqui, Desse processo você é, você é convidado para fazer um projeto. Você precisa, então, o um conteúdo, o um curso, essa é a parte que é muito importante, mas o curso não se resume só aos conteúdos não, tá bom? Só os vídeos não. Você tem aqui vários, vários projetos, tarefas é, que você precisa fazer, que você precisa desenvolver e que um gestor que atua em um grande laboratório, na atuante no Brasil vai corrigir, vai te dar o feedback já imaginou o que que é isso é você poder ter o feedback de quem está atuando no setor então aqui os módulos estão muito bem divididos. Qual é a vantagem disso? você aprende a qualquer hora a qualquer lugar tá a plataforma também funciona nos aplicativos mobiles funciona aí no celular, você pode acessar e assistir os vídeos normalmente estão toda hora, todo tempo é tempo para você evoluir um pouco, nesse desafio, nesse objetivo de se tornar um propagandista. Olha que legal. E o conteúdo vai avançando, nós trocamos a cor por módulo, cada módulo tem uma cor específica para você identificar mais rápido. Então, muito bem dividido. E aí eu escolho, é né? claro que você vai seguir a sequência aí, porque em cada etapa, como eu disse, tem um projeto. Mas aí imagina que eu escolho, falou: falo, olha, eu quero resgatar. Olha como é que fica fácil resgatar alguma informação. Eu quero relembrar... Como é que é essa história de conceitos de marketing aplicados à indústria farmacêutica? É só vir aqui e assistir. Falar nisso, eu tô, eu tô querendo mesmo relembrar isso aqui. Como é que é esse negócio de conceitos de marketing aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá aqui. E o conteúdo tá em HD, tá? Você vai ver que ele vai melhorar aí a qualidade. Você não tá ouvindo, mas o nosso aluno ouve muito bem tá? o que é falado aqui. E tá aí tá aí todo o material todo o conceito muito bem condensado muito bem explicado e toda toda parte te convida para prática tá então é isso aí fica atento fica esperto porque as ainda tem vagas inscrições tá, estão abertas para você não perder essa grande oportunidade agora deixa eu estudar aqui um pouquinho até mais.